Desde o ano de 2003, a minha esposa Patrícia e eu temos participado de dezenas ou até mesmo centenas de reuniões nas casas. E daquela época até os dias de hoje eu vejo muitas pessoas tentando trazer definições sobre o que são exatamente as igrejas nas casas. Então hoje eu vou trazer uma definição para você. Mas entenda que isso está baseado na minha experiência, então você tem que se sentir completamente à vontade de discordar de mim, porque isso não é algum tipo de doutrina e muito menos uma visão religiosa. E por isso a gente vai refletir a respeito da definição da palavra Igreja, que vem do grego eclesia. Palavra que significa literalmente chamados para fora. Então isso significa que nós como Igreja fomos chamados para fora do mundo para fora dos sistemas humanos. E é por isso que a gente poderia definir a Igreja nas Casas como sendo duas ou mais pessoas que foram chamadas por Jesus para fora dos sistemas religiosos, sejam eles católicos ou protestantes, ou de qualquer outro tipo. E para essas pessoas seria suficiente se reunir em nome de Jesus, fundamentados nos ensinamentos de Jesus, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Esse movimento de igreja nas casas acaba atingindo um público muito específico, que são aqueles que foram machucados pelas instituições religiosas. Pessoas que se sentem enganadas, traídas, roubadas ou até mesmo inconformadas com tanta hipocrisia religiosa. Agora também daria para explicar o que são as igrejas nas casas a partir daquilo que elas não são. Por exemplo, é muito comum as pessoas confundirem as igrejas nas casas com aquele movimento adventista de igreja nos lares, ou mesmo igreja celular. Note que todos esses movimentos de igrejas celulares ainda estão completamente subordinados a um poder, uma centralidade de liderança, de uma matriz religiosa. É como se houvesse um grupo que sente a necessidade de ter um tipo de papa, só que eles acabam dando o nome, por exemplo, de apóstolo ou missionário. Virei e mexe, aparece alguém que me pergunta se as igrejas nas casas são como aquele movimento de igrejas simples ou igrejas orgânicas. E eu costumo dizer que não, e eu vou explicar por quê. Pensa comigo, quando eu digo que eu sou uma igreja simples, automaticamente eu estou dizendo que os outros são complicados. Ou quando eu digo que eu pertenço a uma igreja orgânica, eu posso estar induzindo o raciocínio de que as outras são artificiais. E eu não sei se você consegue perceber, mas tanto esses movimentos quanto os desigrejados costumam apresentar uma postura um pouco protestante demais. Como se esses movimentos fossem um tipo de protesto contra as instituições religiosas para que todos nós venhamos à força a ser restaurados a uma condição da Igreja Primitiva. E eu não vejo nenhum problema de olhar para a Igreja Primitiva e enxergar nela um bom referencial. O problema acontece quando a gente quer impor essa restauração à força protagonizada pelas mãos humanas. E o problema de realizar essas obras com as próprias mãos é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso significa que se a gente precisa retornar para uma condição de restauração, essa restauração tem que ser revelada por Deus e conduzida por Ele. Agora, se você já entendeu que é Deus quem vai trazer essa transformação, então ela sempre vai começar de dentro para fora. Afinal, Jesus mesmo disse que o reino de Deus não está aqui nas casas ou ali nas sinagogas. O reino de Deus está dentro de nós. Então o primeiro passo sempre vai ser interior, um alinhamento das minhas decisões com a minha consciência. E depois desse passo é que entra então a questão do igreja nas casas. Porque como eu vou querer produzir uma transformação espiritual como um missionário por todas as nações se eu não consigo nem mesmo ser um seguidor de Jesus dentro da minha casa? E nisso eu estou querendo dizer que o Igreja nas Casas é meio como se fosse um passo intermediário entre aquela transformação que Deus faz dentro de você para aquela transformação que você precisa levar mundo afora. E o que mais existe por aí é ver uma quantidade imensa de pregadores que conhecem muito a respeito da palavra, mas não conseguem adequar nem 50% daquilo que eles pregam à sua própria vida, às condições de um discípulo de Jesus dentro da sua própria casa. No ano de 2017, alguns irmãos das igrejas nas casas e eu criamos um site para poder compartilhar abertamente conteúdo uns com os outros, sem precisar necessariamente ter um poder, uma hierarquia centralizada de liderança. Nesse site você encontra conteúdos com licenças abertas, vídeos, áudios, palavras escritas, músicas com palavras de Jesus cantadas, depoimentos dos irmãos e também uma rede de contatos ao longo de todo o Brasil, um site que hoje é administrado pelo irmão Didi. E nesse site, se você clicar aqui em estudos em PDF, eu há alguns anos atrás escrevi um texto para responder Tirar dúvidas das pessoas sobre as igrejas nas casas, respondendo com versículos E a primeira dúvida é, onde é e onde está a casa de Deus? Mostrando textos que mostram que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas E que, eventualmente, Jesus chama o templo de Deus como a casa do Pai Dele Que não tem nada a ver com o salão de reunião que as pessoas chamam por aí de igreja ou de templo Porque aquilo não é o templo, afinal de contas, nem tem sacrifício dentro daquele lugar na sequência a gente vê Jesus se reunindo e ensinando nas casas, então ele discipula as pessoas, faz curas, recomenda também os discípulos a serem enviados para as casas, para anunciar o reino de Deus. E com isso a gente conclui que é Jesus quem enviou os discípulos para compartilhar a palavra de casa em casa. A gente também vê a igreja do primeiro século se reunindo de casa em casa, obedecendo a essa ordenança de Jesus. Por exemplo, no evento de Pentecostes, na casa de Cornélio, na casa de Lídia, na própria casa de Paulo, na casa de César em Filipos, uma reunião em casa em Laodiceia, uma referência na carta de Filemão, entre diversas outras. E aqui existem alguns textos mostrando que a igreja de fato se reunia de casa em casa sem uma liderança centralizada. Por exemplo, nesse texto de 1 Coríntios 14, em que todo mundo participava com alguma coisa. Não tinha uma pessoa que fazia tudo pelas outras. Todos podiam cantar, compartilhar uma palavra, compartilhar um salmo, fazer uma profecia ou uma interpretação, falar em línguas. E enfim, depois você pode dar uma olhada com calma nesse estudo porque eu deixei o link compartilhado na descrição desse vídeo. Agora, diante disso tudo, não quer dizer que as igrejas nas casas não tenham problemas. É muito comum encontrar grupos de irmãos que se reúnem como se fosse um clubinho fraternal em que fica muito nítido que as ligações são de alma e não são ligações espirituais. Existem casas que são abertas que funcionam como hospitais para abrigar pessoas que foram expulsas de casa ou expulsas das instituições. A minha casa inclusive foi uma delas por muitos anos. Agora, quando Deus levanta uma casa para ser um tipo de hospital, isso não deve levar as pessoas a acreditar que elas têm que morar ali para sempre. Porque não faz sentido que você, mesmo que tenha sido curado num hospital, se apegue tanto a ele a ponto de achar que ele é sua propriedade para morar para sempre naquele lugar. Tanto porque se somos chamados para fora dos sistemas, se somos chamados para ser luz do mundo, então devemos sair de todo esse sectarismo, de toda essa bolha que acontece tanto nas instituições quanto nas igrejas, nas casas. Um outro problema muito comum dessas reuniões caseiras é que muitas pessoas acabam se organizando em torno de pregadores prediletos ou mesmo da própria Bíblia em si ao invés de Jesus. Eu quero que você entenda que seguir a Jesus é uma coisa bem diferente do que seguir um livro que contém diversos autores, que não necessariamente foram enviados por Jesus para falar aquelas coisas. Isso sem falar em diversas coisas que Jesus disse que estão fora da Bíblia. Um outro problema que eu vejo é que a reunião na casa às vezes acaba se tornando um novo evangelho, como era na época da sinagoga, em que todo mundo chamava as pessoas para a reunião, para o salão e não para o reino de Deus. E Jesus mesmo ensinou que quando disserem que o Cristo está ali na casa, não acreditem. Eu estou querendo dizer com isso que a igreja caseira pode ser muito útil para aquela pessoa que precisa se preparar para um chamado missionário. Mas em hipótese nenhuma, uma igreja nas casas deveria se tornar um fim em si mesma. Porque senão ela não tem nenhuma diferença com uma instituição religiosa qualquer. E pensando na mensagem de Jesus registrada no Apocalipse para a igreja de Filadélfia, que significa a igreja fraternal, a gente consegue perceber com isso que existe muita semelhança das igrejas nas casas com essa igreja de Filadélfia, porque é uma igreja que guarda o nome de Jesus e não o nome de uma placa qualquer, porque é uma igreja que tem boas obras e guarda as palavras de Jesus, mas é uma igreja com pouco poder, que encontra dificuldades de utilizar dons espirituais para levar a palavra para todas as nações. E depois disso tudo, eu imagino que você ainda possa ter algumas dúvidas sobre como é a liderança nas igrejas nas casas, como acontece a santa ceia, o cuidado com crianças, como funciona o evangelismo e quais são as diferenças que existem de casa para casa com os irmãos relatando as suas próprias histórias. Nesse caso, a gente já criou uma playlist que contém diversos assuntos relacionados sobre a igreja nas casas, você pode dar uma olhada aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Oh. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!